Salve, salve, nação de brincantes! E hoje o Minuto Aula vem falar para vocês de uma brincadeira cantada através das cores. Nós vamos brincar com as cores. E é mais ou menos uma brincadeira como se fosse uma gincana de solicitação, uma gincana do quero-quero, onde o facilitador ele pede uma determinada cor e a pessoa tem que ir tocar nessa cor, procurar onde tem no espaço, e pro, tocar nessa cor para depois retornar. Pode ser uma atividade parada, onde está todo mundo próximo de você e você solta a cor para eles irem buscar, ou até mesmo andando, que pode ser numa quadra, que pode ser numa trilha, na natureza, numa praia, ou até mesmo numa casinha de sapé, e onde a gente possa estar tá brincando desse jogo, tá certo? Ele se chama Música da Cor. Então, vou ensinar para vocês como é a letra, como é a melodia, como é o ritmo da nossa brincadeira cantada. E é assim. Nós vamos brincar da cor, da cor que eu falar. A cor que eu disser, vocês vão ter que pegar. Contar até cinco e depois retornar. Cor verde. Aí os brincantes vão sair atrás da cor verde, tocar e contar até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E volta para onde você está. Quando todos estiverem próximos, nós iniciamos novamente a música. Que é mais ou menos assim. Nós vamos brincar da cor, da cor que eu falar. A cor que eu disser você vai ter que pegar, contar até cinco e depois retornar. Sacaram a ideia, pessoal? Boas práticas e boas diversões. Até a próxima!